Olá! Fábio de novo e hoje eu vou fazer um vlog pra vocês porque tá um calor infernal. Eu entrei, acabei de entrar no carro, tô sono de bica, já tô com ar-condicionado ligado, mas eu tô aguentando. Tá 32 graus lá fora e por que tá tão quente assim? O que que eu resolvi? Eu vou buscar minha filha na escola um pouquinho mais cedo e nós dois vamos curtir o resto do dia na praia. Porque compensa. veio me perguntar o que eu achava do Jair, do Jair Bolsonaro no Facebook. E eu não tenho, eu não tenho uma posição formada sobre o cara. Porque eu não sei muito sobre o cara. Tem algumas ideias que eu vejo compartilhar no Facebook, que eu concordo, tem algumas ideias que eu discordo, mas eu não tenho uma posição concreta ainda para falar, o cara é bom, o cara é um bom político, o cara é uma boa pessoa, eu não sei nada sobre ele. Bye. Bye, Say goodbye. E eis que estamos com uma crise no carro, porque a Shayne não está conseguindo decidir se ela se a gente vai para a praia ou para o parque. E ela está chorando, porque ela falou que em Nova York tem muitas opções, então ela não sabe para onde quer ir. Na verdade, ela não quer molhar a camisa dela Porque a camisa dela é nova E ela não quer ir para a praia com aquela roupa Porque ela tá com medo que vai molhar Eu não estou falando sobre você Então, você decidiu onde vamos ir? Ah? Oh meu Deus, eu Eles têm candy the na Eu acho que alguém tá cansada, Porque ela quer the algodão the doce na praia algodão doce na praia Tá vendo? Isso que dá Quando a criança fica na escola o dia inteiro É isso que dá Então a gente descobriu qualquer era o problema O problema não era ir pra praia ou ir pro parque o problema é que ela não tinha um biquíni pra ir Então eu vou ter que voltar lá em casa O biquíni que ela queria Tem que voltar lá em casa, pegar o biquíni que ela queria Pra gente voltar pra praia podem ouvir, a gente tá chorando e fora. Porque ela não tá de acordo com nada hoje. A gente teve, a gente veio aqui em casa para pegar o biquíni dela, chegou aqui, não achou o que ela queria, ela começou a chorar. Dela concordou em usar um outro. A gente foi pegar o shorts dela para poder para poder sair para para a praia, mas ela não tinha a cor que ela queria. Ela começou a chorar. E depois que a gente concordou no shorts, a camisa dela, que era pra ela vestir, ela não queria uma camisa branca, queria uma camisa com cor, queria vestido, queria saia. Tudo pra arrumar um motivo pra chorar. Então eu falei pra ela que a gente não vai no parque. Não vai no parque, não vai na praia, não vai em lugar nenhum, vai ficar em casa. Pra ela pensar nas atitudes dela. E agora ela tá ali no outro, no outro cômodo, chorando. E eu fico chateado, porque eu gosto de fazer as coisas com ela, mas... Às vezes, a gente tem que tomar essas decisões que faz a gente parecer ruim, faz a gente parecer sem coração para poder ensinar uma lição para ela. que Eu tô quase indo lá dar um abraço nela, mas eu não posso. Tem que deixar ela pensar um pouco. Você quer ir ao parque? Sim, eu não sei o que vai ao parque. Como é que fazemos ambos? Como é que vamos ao parque um pouco e depois vamos ao meu? The challenge here is you have to go in that drawer and pick out whatever clothes looks the best for you, okay? But they have to be from that drawer and they have to be summer clothes, okay? Okay. All right, go. Então eu falei para ela que ela tem que Fiz um desafio para ela ir na na gaveta dela e achar um um shorts e uma camisa de verão. Shorts e camisa que fique bom. Então agora como é um desafio, agora ela vai e vai fazer. Vamos ver se eu consigo fazer isso sem ela chorar. Então, a gente, depois de uma hora e meia, a gente conseguiu resolver onde a gente vai. A gente vai no parque, a gente não vai na praia, porque não tinha o biquíni que ela queria. Eu peguei uma banana pra comer, ela pegou a banana na minha mão ela queria que eu tava comendo eu ofereci uma outra para ela não queria queria a minha fazendo de tudo para me irritar né mas o sangue de Jesus tem poder comigo não rola não não vou ficar bravo com ela né? é muito gracinha para ficar bravo com ela vamos Shane! say hi say hi to my subscribers tell them where we're going we're going to a park e os ânimos já melhoraram, e nós estamos conversando sobre pizza, bolo e esculturas. Ah, já, pensei, já me convenceu então, para uh, <tos> uh. a gente comprar A vai A vai A é ela que que fez porque o olho desse sponge box ele é ele é de como chama? chiclete e ela fez aqui pediu pra arrancar o olho, eu comecei só o olho depois que não, que a gente comeu o sorvete correndo só porque o olho rapaz é você eu vou comer dois. Ok, eu vou comer um spongebob. azeite. Olá, pessoal, estou com um popsicle. Popsicle, popsicle. E eu minha na boca. Popsicle é sorvete de palito. Popsicle. Eu perdi o cheiro de vista. E eu perdi a cheira de vista mais uma vez. Só que eu sou prevenido, precavido e vacinado. Yes, baby. Aqui, essa parte é psicodélica. Quem desenhou esse integrado aqui, vai ter problema de cabeça. isso aqui não é pra criança, não. Assim que você seca, acaba do seu filho. Então, a gente está aqui nesse restaurante, que chama Posto Mata Que é um restaurante É um restaurante, é tipo um fast food, tipo um McDonald's Mas eles vendem frango ah, Frango assado E daí você pega o frango assado pega os, as Ajudando O refrigerante, e daí você paga Como é demais? Milho, pão, carrots, mm. carne. Carne. carne Carne. I want Carne Milho. Milu. Pão. Mm. Yeah, can I have half a chicken with um, corn? How many sides do I get? You get two and for any more it's $1.59 dollar extra. Okay, so I have corn, I'll have uh, Well, you're getting the bread chili. Yeah. I have cream spinach and the stuffing as well. Oh, I thought that was bread. <laughs> Guys, I thought it was really bread actually. It is... Oh. it is a cute bread too. you. Yeah. Because you want it. Mm -hmm. Not me. Do you want mashed potatoes or not? Um, no, not I don't no. Anything else you? Uh, the drink? Sure. Hello, ladies. Fala, <laughs> 14 Continua. Shaylen, fala pro pessoal se você gostou da comida. Tell people if you liked your day and if you liked the food. Did you have fun? Yeah. So, it is a 10 out of 10? Yeah. Tell my subscribers what to do. Subscribe on the like button. Click the like, like button, click Turn the subscribe. Like right up here. No, it's down there. And? And don't não se de se Não esquece esqueça de se inscrever e clica no botão do joinha aí para poder dar And aquela força. For joinha para O vídeo, tá bom então. O que você Tchau, tchau. Tchau. Tchau. Tchau. I will Please think of you, you as I, I go.